Escreva um nome e veja o que acontece. Não. Escreva um nome e veja o que acontece. Quer é nome? o Hahaha Hahaha Olá, Michael Eu quero jogar um jogo até agora, naquilo que você chama de vida, observar os outros foi o seu ganha-pão. A sociedade chama você de informante, dedutor, delator. Eu chamo você de indigno do corpo que possui, da vida que lhe foi dada. Bem-vindos ao meu Mãe, não é pra bater na porta agora. Eu tô tentando ser mal. Não, não, não agora não. Depois. Continuando. Vamos recomeçar? Agora eu vou testar aqui o Siri Plus Plus 4,20. Aqui, ó. E aí, Siri? Ligar fogão. Abrir geladeira. Não, não, não, isso não, não. É isso. Ligar fogão. Você... você... Não, não é isso. Espera. Esquece o caderno. Olha os problemas que está causando pra você e sua namoradinha. Me deixe encontrar um novo lar pra ele e nos livramos um do outro. Eu não vou dar o caderno pra você e nem pra ninguém. Se você me sacaneia de novo, eu boto o seu nome nele. Você pode tentar. Mas eu te aviso, meu nome tem quatro letras. O máximo que alguém já conseguiu foram duas. Mas e o Flash? Você não me ouviu. Mercúrio. Surfista prateado Não existem Leão Fisicamente possível hmm, Superman ah, É isso que vamos fazer com o caderno Light? Regras e avisos? <risos> e aí Siri? Ligar a luz Ligando para a luz Não, não é pra fazer isso Kkkkkkkkkkkkkkk, eu sou muito zoeira. Sim, você é muito zoeira. Ok, abrindo geladeira. Não, não é pra abrir a geladeira. E aí, Siri? Desligar ventilador. Ok, ligar a Não é uma paradona. of Dremisamirafias, e um mandinho açude, trevo de World e mereço ervo de si. Everybody que for sampring. Some de World e